Bom dia, acabei de acordar, hoje é sábado, hoje é dia de campeonato de três pontos, hoje é dia de campeonato de enterradas, hoje é dia de desafio de habilidades, eu acabei de acordar aqui no meu Airbnb, o que eu estou indo fazer, qual é a minha programação para hoje? A minha ideia é ir primeiro no Rock'n'Roll Hall of Fame, que é o Museu do Rock, que fica aqui na cidade de Cleveland, lá no centro. Depois eu volto aqui pro Airbnb, descanso à tarde, aquela coisa, né? Descarrego os arquivos, dá uma editada rápida e depois eu volto para o centro, pego outro ônibus, o ônibus dá mais ou menos 21, 22 minutos de acordo com o Google. Eu volto para o centro e vou para o evento, o sábado do All Star Game, que nem eu falei, enterradas bolas de três habilidades, vai ser muito legal. Vamos para este segundo dia, frio aqui em Cleveland. Eu acabei de olhar a temperatura e está Menos sete graus. Here it comes! Boom Shakalaka! A guarda de ônibus é ali, ó, do outro lado dessa avenida. Vou dizer para vocês, foi muito difícil eu chegar aqui. Eu esperei mais de 15 minutos na parada de ônibus, porque o ônibus estava atrasado. Normalmente os ônibus americanos passam bem no horário. Ele não passou no horário, eu fiquei passando frio muito tempo. Uma hora eu percebi que minha orelha não estava mais sentindo ela, eu me fechei bem assim. Mas enfim, peguei o ônibus, desci aqui no centro. O caminho da parada até o Museu do Rock, com muito vento, eu passei muito frio. Eu filmei muito pouco, inclusive, porque estava muito difícil eu tirar a mão da luva para pegar o celular ou então a minha câmera. Enfim, entrei no Museu do Rock, comprei meu ticket ali na entrada, comprei um café, que está aqui no quadro, e agora eu vou conhecer o famoso Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland, Ohio. Segunda não a explicação, isso aqui é um notebook com desenhos e notas e letras de música que o Max Cavaleira fez em 1984, quando ele era um adolescente. esse andar aqui, o terceiro andar, eu achei o mais legal até agora, que é onde tem todos os artistas que já foram induzidos, indicados, selecionados para o Hall da Fama desde 1986, então, ano por ano, tem uma plaquinha com cada um dos selecionados, inclusive, ali na entrada, tem uma pesquisa para o público escolher quem são os próximos indicados nesse momento, o Eminem está liderando com Duran Duran na segunda colocação. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da... Desce andar aqui. Deixando o Museu do Rock and Roll. Muito legal ali dentro, vocês viram as imagens, né? Eu filmei muita coisa, muito legal. Eu poderia facilmente ficar 3, 4 ou 5 horas lá dentro, só que eu não tenho como, né? Porque agora eu vou voltar aqui pro centro, vou procurar algum lugar para almoçar. Eu acho que faz umas 24 horas que eu não como. <risos> faz muito tempo que eu não como. Vou almoçar, pegar o ônibus, voltar pro meu Airbnb, tomo um banho, descarrego os cartões, troco o equipamento aqui para ir pro jogo que hoje tem campeonato de enterradas. My boy, Jalen Green, estou confiante. Tem campeonato de 3 pontos, desafio de habilidades, vai ser muito legal. E finalmente chegou o momento! Hoje é o sábado das estrelas, Rocket Mortgage Fieldhouse, aqui atrás de mim. E o que nós teremos hoje? Primeiro, o torneio de habilidades. Nesse ano, num formato um pouquinho diferente, os jogadores não vão competir individualmente, que nem sempre foi. São três equipes. A equipe Anterocompo com os três irmãos, a equipe dos rookies e a equipe dos jogadores do Cleveland Cavaliers, que é, obviamente, o time da casa. Na sequência, a gente vai ter o famoso torneio de três pontos, com as mesmas regras que ele foi jogado ultimamente. São oito jogadores, dentre eles, Troy Young, Zach Lavin, Luke Kennard, dentre outros. E, por fim, o mais aguardado, o torneio de enterradas. Esse ano, de volta, com quatro participantes, né? Ano passado foram só três. Nós teremos Obi Toppin, Cole Anthony, o americano-mexicano Juan Toscano Anderson e o meu e o nosso Jalen Green do Houston Rockets, possivelmente o mais atlético desses quatro, ele é a minha aposta. Então vamos ver como vai ser esse tão esperado sábado das estrelas direto de Cleveland, menos 8 graus nesse momento. Bom, eu estou rindo, porque vocês não vão acreditar qual é o meu lugar na arena, é exatamente esse aqui. Para quem começou assistindo jogos na fileira ZZ99, tem como ficar melhor do que isso, esse camarote? no corner da quadra, a menos de 20 metros dos jogadores? Acho que não. Oh, deixa eu explicar para vocês rapidamente como está funcionando o Skills Challenge nesse ano. Foram três mini-torneios, um deles com vários arremessos de três pontos cada lugar valia uma pontuação diferente, quem venceu foi o time do Cleveland Cavaliers. Depois teve um só de passes, em alvos móveis, em alvos que se mexiam. E aí teve um empate entre o time dos rookies e os antetopompos. E no último desafio, que foi uma réplica do que costumava ser o desafio de habilidades, quem venceu? Foram os rookies, eles fizeram menos tempo. Então agora a final. Rookies contra Cleveland Cavaliers. E o trio vencedor do desafio de habilidades é o trio do Cleveland Cavaliers. No desafio final, que era uma disputa de arremetos no meio da quadra, eles precisavam superar a marca de 9 segundos que o time de Rookies tinha conseguido e o Evan Mobley acertou com 5.5 segundos, trio dos Cavs campeão do torneio de habilidades. He rodada a do torneio de três pontos encerrada. Awesome Os três and finalistas and serão Luke Enard, que conseguiu three. 28 People's pontos. Carl But Anthony Towns James conseguiu together. 22. Great. E o, Trey oh. o Trey oh. no último arremesso, a última manibol, ele acertou. Why Chegou a 22 this também, best. eliminando o Perry Mills. The, I win. I win Acabou de ter um show do DJ Khaled com um monte de convidados. Little Wayne, Ludacris, Mary J. Blige. E agora, a parte mais importante, podemos dizer, do All-Star Saturday, que é o... Olhar é a parte mais importante. Torneio de enterradas. Meu palpite e não é clubismo. Só um pouquinho, talvez. Jalen Green. E é o palpite do Caio que está com a camisa do. Está yeah, yeah. that's a, that's a Dr. <laughs> Jalen Green. Jalen Green eliminado. Final. Juan Toscano Anderson, que fez 87 pontos. João Toppin, que fez 90 pontos. E esse foi o sábado das estrelas, direto da Rocket Mortgage Field House em Cleveland. Tivemos torneio de habilidades, vencido pelo trio do Cleveland Cavaliers. Tivemos torneio de três pontos, vencido pelo pivozão Carl Anthony Towns. E tivemos, é claro, o campeonato de enterradas, vencido por Obi Toppen do New York Knicks. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca. Já se foram dois dias, ainda tem o domingo, ainda tem Team LeBron contra Team Kevin Durant aqui nessa mesma arena, que é o meu vídeo da semana que vem. Então quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder cada vez que eu lançar vídeos novos e nos vemos no sábado que vem. Um grande abraço! Simplesmente estamos comendo um camarão Numa suíte durante o All-Star Game <risos> Só O que, que é isso? Tá apimentada Bastante, dá pra ver pela cor, né? Maravilha. Maravilha.